O programa Empresários em Destaque desta terça-feira vai falar sobre a ortodontia e os seus reflexos no mundo corporativo. Quem está aqui comigo para aprofundar, debater e refletir esse assunto, meu grande amigo doutor Evandro Gil, a quem desde já quero aqui fazer as boas-vindas, seja muito bem-vindo ao programa Empresários em Destaque. É uma grande alegria e uma imensa honra, querido. Obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui, por você ter me chamado, obrigado por toda a sua equipe e todas as pessoas que estão vendo e ouvindo a gente. Aliás, é bem importante essa sua deixa. Você que nos acompanha, enquanto durar aqui essa transmissão, você pode mandar aqui uma pergunta e um comentário para o nosso convidado. Fique absolutamente à vontade. Dr. Evandro Gil, eu queria começar a nossa conversa aqui falando de algo que nós, inclusive, é, anunciamos no portal SB Notícias, que é essa questão da necessidade da procura pelos tratamentos ortodônticos e quais são os reflexos que esses tratamentos, do seu ponto de vista, que já está na área já há muitos anos, né? há 22 anos, é, tem no mundo corporativo? Veja bem Anderson, a, a ortodontia ela tem um impacto muito grande na estética, né? da a relação do paciente poder sorrir, poder ficar feliz, e também no aspecto funcional, da mordida. Ela trata a, a situação da pessoa poder triturar melhor o alimento para poder engolir e o, fun, o funcionamento do organismo melhorar. Fora isso, muito grande o aspecto é o estético. É o cartão de visita. Uma pessoa... Eu já tive vários pacientes que vieram me agradecer depois falando que olha durante muito tempo eu não dei risada durante muito tempo eu não sorria então depois que está bonito um cartão de visita estético a pessoa muda o, o jeito de viver Evandro na verdade o que você traz um elemento eu acho que absolutamente importante que é o reflexo da autoconfiança uma questão de ordem bucal que depois que se passa pelo processo do tratamento vai refletir diretamente na autoconfiança e a partir daí muitos outros reflexos é disso que você está falando sim sim com, com certeza em, em geral né não só a a ortodontia ela não só desentorta dente que o, o grande fator principal que o paciente principalmente procura, o que ele vê é o dente torto. Sim. O que mais chama atenção nele é o dente torto. Mas ah, tem o um paciente que tem outros problemas também que ele não consegue enxergar como a falta de um queixo ou o excesso ou a, a parte de cima, que chama-se maxila, o osso de cima, que chama-se maxila, para frente, dando um aspecto, muda a fisionomia, o rosto da pessoa muda. Não só a hora que ela está sorrindo, hum. ou quando o perfil dela também muda. Bacana. Evandro, agora uma coisa que eu acho bem interessante, né? inclusive li algo sobre... Quando nós falamos de tratamentos ortodônticos, nós estamos falando de um tratamento que ele pode é, ser aplicado em várias fases da vida. Eu queria que você aprofundasse essa questão. Ah, obrigado pela pergunta. Essa pergunta é a, a mais interessante. Por quê? Eu tenho muito paciente que chega no consultório e ele não ele não sabe direito quando procurar. Tá? Quando que eu tenho que procurar? Então é assim, ó, existe na ortodontia três fases de tratamento, tá? A primeira fase chama-se preventivo, que na verdade não é o ortodontista que faz. O preventivo quem faz é o odonto-pediatra, que ele está prevenindo. Por exemplo, uma criança que está chupando o dedo, antes de a anomalia, antes de o problema já estar instalado, a gente vai evitar isso, então é prevenção. Tá? Então não é nem eu, eu não faço isso. A ortodontia ela já entra em duas fases: que é a interceptativa e a corretiva. Tá? A interceptativa é uma fase onde a gente mexe com ortopedia. Ortopedia, sim, igual do médico, que é osso, sim. Só que a gente mexe com ortopedia dos ossos da boca, da maxila tá. e da mandíbula. Tá? Essa parte ela é muito importante se tratar na fase de crescimento então o qual a idade melhor para se procurar um tratamento depende do problema tá se a partir dos seis anos de idade já pode se procurar muitas vezes a gente não fala antes disso porque o a criança não deixa a gente mexer não, não aceita ainda por esse motivo tem pacientes que deixa até a gente faz mas detectado o problema então assim. A parte de ortopedia, Uma, um paciente que chupou o dedo, ficou com o palato, o céu da boca ficou estreitinho, trouxe para frente, ficou com um bico, atrapalha a respiração, porque a respiração, o céu da boca ficou pequeno. Mas o que, que o céu da boca é? É, o, é? é onde a língua se acomoda. Quando o paciente não coloca a língua ali, ou ele abre a boca... Ou põe a língua para fora, ou para ele fechar a boca, ele tem que posicionar a língua para trás. Quando ele posiciona a língua para trás, para caber, porque a língua ela cresce geneticamente. Ela não é pelo tamanho do, da, do, do céu da boca que ela fica do tamanho ad, ad, adequado. Ela tem o seu tamanho. Então o céu da boca ficou pequenininho e a língua está grande. Ele tem que reposicionar a língua para trás para conseguir fechar a boca. Quando ele faz isso, ele tampa o nariz. Se eu tampar o seu nariz, o que, que você vai fazer? sentir falta de ar. E aí o que você vai fazer? Abrir a boca. Certo? Quando você abre a boca, você atrapalha todo o desenvolvimento do céu da boca novamente. Porque quando a boca está fechada, o paciente respira, o, o, a pressão atmosférica faz uma força no céu da boca de descer o osso e ficar raso e largo. Quando a boca está aberta, não acontece isso. O que, que acontece? A bochecha aperta o céu da boca para dentro, a língua aperta para fora, zero de pressão. E aí a pressão atmosférica deixa o céu da boca raso e largo. Quando o paciente abre a boca para respirar pela boca, tira a pressão atmosférica, tira a pressão da língua e deixa só a pressão do bucinador, que é a bochecha, fazendo para dentro. O céu da boca fica estreito. E isso atrapalha no sono. A pessoa não... vai dormir de boca aberta, ronca. E aí a qualidade do sono é interferida, aí a criança principalmente, dorme mal, acorda com irritabilidade e isso vai ter o reflexo de não prestar atenção na, na aula que ele tem que ter, vai estar sempre irritado por uma qualidade de sono ruim, isso é a parte de ortopedia, então a ortopedia a gente tem que mexer quando? O quanto antes de detectar o problema e quanto mais longe do final de crescimento de osso, a gente mexer melhor. Isso se dá aquela frase comum na rua. Ah, tratar de criança é melhor, quando é novinha, é melhor que é mais molinho, é, o tratamento é mais rápido. Não, isso é para quando tem que mexer no osso, que é a ortopedia. Depois, quando troca todos os dentes, que sai da dentição mista e decidua, você que tem todos os dentes permanentes, aí sim entra, pode-se fazer um tratamento corretivo. O corretivo, que é a ortodontia, ela trata em posicionamento dentário, mas o dente está dentro do osso, então você teve que dar uma situação boa óssea para o dente poder estar tá bem posicionado. Então, quando o tratamento corretivo está bom para fazer, a parte ortopédica, muitas das vezes, ela já terminou, ela já acabou. Então, um paciente que eu precisava mexer no osso, agora teria que ser uma fase cirúrgica para poder aumentar o osso, para reposicionar em certos lugares. Por isso a importância de se procurar uma orientação já a partir dos seis anos, para ver se tem algum problema esse paciente. Isso nós estamos falando de crianças, mas hoje é muito possível, muito comum idosos também realizarem tratamentos ortodônticos. Sim, então, ótima pergunta. Essa segunda fase, que é a ortodontia, que é o tratamento corretivo, que são os aparelhos ou fixo, ou tem hoje aparelhos móveis para se fazer tratamento corretivo também, a ortodontia não tem tempo. Você trata dela dos 8 a 80, ou até mais. Eu tenho um paciente no meu consultório de 70 e poucos anos, tá? Uma... A o tratamento, tem muita gente que me... A fase, principalmente nesses tratamentos com mais idade, com 70, 60 e poucos anos, são pacientes que vão fazer tratamentos protéticos, tratamentos é, de implante ou próteses, que a mordida está errada. Então, quando você vai colocar um implante, é primordial, se a mordida não estiver correta, é primordial... Avisar o paciente que se ele quiser consertar a mordida, ele já conserta com ortodontia para depois fazer a parte de correção com o implante. Porque o implante depois de instalado, ele não movimenta mais na boca. Então, depois que colocou o implante, se tiver que fazer um tratamento ortodôntico, aquele implante pode atrapalhar o tratamento. Pode inviabilizar certas coisas. Oi, Evandro, então, você... é interessante essa questão do, do, do, do implante dentário e o tratamento ortodôntico. Então, o que você está dizendo é o seguinte, que é, qualquer pessoa que tenha um implante dentário, ela necessita antes de uma consulta, caso ela tenha necessidade desse tratamento ortodôntico, exatamente para saber como é que a, a, a, toda essa... essa a, eu acho que a massa a óssea e, e a questão dos dentes estão organizados é, na dentro de uma acho assim do, do, do perímetro né bucal para que o tratamento ele seja o mais perfeito possível. E isso exatamente. Você tem que é, a oclusão, que é a, a função da a do, dos dentes superiores com inferiores encaixarem. Então quando você tem quando está mal encaixado se você coloca o implante, depois não dá para você reposicionar. Dá dá, aí você teria que, muitas vezes, você tem que pedir para tirar o implante, mas aí fica inviável de custo-benefício. Então o mais correto, antes de se fazer um tratamento, ou pode ser o implante, porque a gente fala prótese, prótese é qualquer coisa que não, que não é do seu corpo. Então se for colocar uma uma prótese parcial, uma prótese fixa, ou o implante, o ideal é se fazer uma consulta ortodôntica. Gente. Geralmente, o dentista clínico ou o dentista do implante que vai fazer, geralmente ele já pede para a pessoa para fazer essa consulta para posicionar corretamente os dentes para que depois não venha a dar nenhum problema. Evandro, agora eu quero falar um pouco de, é, é, sobre essas questões que você está trazendo em relação à questão da cultura do brasileiro. Né? É, lendo sobre o assunto, vejo que... É, está inserido no país essa questão desse tratamento, desse cuidado, dessa higiene bucal que o brasileiro tem. Tanto é que os, os números que eu, as informações que eu li, é, afirmam que 15% dos dentistas formados no mundo estão no Brasil. Isso tem relação com essa cultura dessa higiene bucal, no seu entendimento? Sim, sim. Ah o brasileiro ele é muito preocupado com a estética dele com o visual dele tá então num contexto geral o brasileiro ele ele quer ter uma aparência agradável ele quer ter uma aparência bonita então ele cuida disso tá é, a gente tem muito o, o brasileiro ele se deu muito bem na Europa devido a ele ter uma uma qualidade de serviço uma qualidade de mão porque o dentista não é mais nada do que um artesão tá ele ele tem que ele tem que ter a habilidade manual não é só a, a um, um dentista não é só a parte científica dele tá a habilidade manual dele conseguir esculpir um dente conseguir devolver isso é, é bem de artesão então, assim, o brasileiro, o dentista brasileiro, ele sobressaiu muito na Europa devido a isso. Porque ele tem uma grande habilidade manual. E que a nossa faculdade aqui, ela é inteiramente... Quando você vai fazer odontologia, ela é, você já inicia com odontologia. Você já faz quatro anos só de odontologia. Já na Europa, não. Ou nos Estados Unidos, você entra para medicina, faz medicina e no final você tem de um a dois anos de odontologia e a formação aqui no Brasil são quanto tempo de odontologia quatro anos a graduação são quatro anos tem escolas que são quatro tem escolas que são cinco tem faculdades então aí no seu entendimento esse tempo muito maior de formação resulta numa uma, quali... uma habilidade melhor tá a gente tem um a gente vê que o brasileiro ele sobressaiu muito a entre mais ou menos uns 15 anos, 15, 20 anos atrás, teve muito brasileiro que foi para Portugal. Encheu Portugal de, de brasileiro dentista, por causa da, da facilidade da língua também, né? Mas teve muito. Por quê? Porque a, o, a qualidade do tratamento era maior do que eles estavam acostumados a ver lá. Maravilha. Bom. Nós estamos conversando aqui com o doutor Evandro Gil sobre a ortodontia e seus reflexos no mercado de trabalho. Nós vamos agora para um rápido intervalo, a gente volta na sequência. Um minutinho só e a gente já está de volta. Estamos apresentando Empresários em Destaque. Empresários em Destaque. Oferecimento. EuroCont Negócios Imobiliários. Venda e locação de imóveis com segurança é aqui.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 As contas apertaram e você está precisando de uma graninha extra? Chegou a QR Cash, a nova solução em crédito pessoal. Temos empréstimos pessoais para negativados, consignados para aposentados e pensionistas, consignados para funcionários públicos, federais, estaduais e municipais. E empréstimos com garantia do FGTS. Saia do vermelho e venha para o verde. Venha para QR Cash. www.qrcash.com.br Fale com um de nossos atendentes. Voltamos a apresentar Empresários em Destaque Nós estamos de volta aqui com o programa Empresários em Destaque Você que nos acompanha, se quiser mandar uma pergunta Ou um comentário aqui para o nosso convidado Durante essa nossa transmissão, fique absolutamente à vontade O assunto que nós estamos tratando hoje aqui é Ortodontia e os reflexos no mercado de trabalho Quem está conosco aqui, doutor Evandro Gil E eu gostaria agora aqui, doutor, que... Dr. Key, é... Se você fizesse uma análise desse seu do mercado da odontologia, ele trouxe, né, traz aí uma média nos últimos anos, um faturamento de 38 bilhões é, aqui no Brasil. Isso significa que é, o público brasileiro, inclusive complementando ao que você estava terminando de falar no final do primeiro bloco, é alguém, é, é, é um público que realmente valoriza esse tipo de trabalho e na sua visão, quais serão as perspectivas desse mercado baseados nesses números que já são reais? O Anderson, ah, teve um crescimento muito grande, muito expressivo, assim, visualmente avassalador da questão da harmonização facial. Que aí você que, se coloca nesse, nesse contexto. É, com a estética do rosto. Sim. Né? a harmonização não a harmonização facial né existe a harmonização total também que todo mundo está procurando mas Sim. ultimamente teve uma procura muito grande tá a, a, inserido no mercado os os, os os materiais como botox fio de ouro coisas que são para melhorar a fisionomia da pessoa tá a parte facial e com isso antes de não somente a pessoa, antes de ver o restante do, do rosto dele, ele olha também o um sorriso. Então, houve sim a, uma procura muito grande. Coincidiu aí, tá, de, de vir a pandemia junto com isso. Então, teve uma. Eu, eu acredito que teve uma. Uma, uma mascarou mais ou menos muita gente colocando que a pandemia que trouxe isso hum. a pandemia que, que que veio a aflorar hum. a, esses, essa, essa situação mas ela já ia aflorar mesmo tá. ela já ia independente a, a pandemia, se nós tivéssemos sim, pandemia ou não independente ou não o que alavancou muito isso foi a viabilidade da internet tá tá a, as redes sociais a mídia isso é estourou ah, para você ver assim há, há quanto tempo atrás a gente não tinha internet sim então hoje Nós somos de uma geração né que né? não que teve um tempo na nossa vida que de... a gente não tinha internet exato então, você vê hoje você pega o celular e pesquisa e vê tudo tá aparecendo do, você, quando você vai pesquisar uma... Você põe na sua cabeça, você fala, eu quero comprar alguma coisa. Você digita no, no celular, daqui a pouco começa a aparecer. Propaganda, cima de propaganda. Sim. Então hoje está muito mais fácil isso. Então viabilizou, para mim, viabilizou muito mais essa situação de explodir a harmonia facial, explodir a, a estética de construção da estética da pessoa, muito mais por isso do que em si só a pandemia. A pandemia ajudou, ajudou, porque a pessoa teve que ficar em casa sem fazer nada, então ela procurou mais. Sim. Certo? Mas quem alavancou bastante foi as mídias sociais. Agora, é, então, as mídias sociais. Ah, só que eu gostaria, Ivan, de você aproveitar essa linha, é muito interessante o que você diz. E assim, ó, é, vários profissionais que sentaram aqui, eles colocaram uma questão que eu gostaria muito que você comentasse que a pandemia, ela de alguma forma, meio que de forma forçosa, ela reorganizou o pensamento das pessoas em relação à própria vida. Né? E aí eu queria saber como essa reorganização desse pensamento impactou na busca por trabalhos como o seu. Então, Anderson, a, a, como a minha, a minha área, ela não é uma, uma área, vamos dizer assim, essencial... Hum. Tá? Ela não é uma área, a pessoa que com a pandemia perdeu o emprego, aí ela teve problemas. Diferente daquela pessoa que teve a pandemia, teve que ficar em casa, mas não teve problema financeiro. Essa pessoa, ela procurou, ela procurou fazer de, em todas as áreas... Ela procurou se melhorar o corpo dela. Tá. Que antes ela procurava muito uma vestimenta, uma outra coisa. Como ele começou a não sair de casa, a não poder fazer outras coisas, ele começou a investir nele. tá Agora, a pessoa que teve a falta de recurso e como um tratamento ortodôntico, como uma limpeza de pele, como um botox, ela não é tão, vamos dizer assim... Um pensamento um pouco errado. tá ah. Não seria essencial. Em visão de estética. Porque a ortodontia não é só estética. A ortodontia ela é funcional também. Ela devolve a função da pessoa mastigar, triturar o alimento e jogar para dentro do, corpo, do, do estômago para ele poder trabalhar menos. Essa é a principal função. A estética é por nossa vaidade. Então, a pessoa que teve esse problema é, financeiro, ela diminuiu. E por outro lado, aquela pessoa que não procurava a gente por estar acomodado, ela começou a procurar porque ela queria melhorar a vida dela. Muito interessante. Agora eu queria que você comentasse, o Evandro, uma Eu achei muito isso, isso interessante. O Instituto Delmon Insight, ele diz o seguinte, que a perda dos dentes é o segundo fator que mais prejudica a qualidade de vida no país queria que você comentasse isso né? a perda de dente ah, a perda de dente diminui a função mastigatória que eu estava acabando de falar para você Então, a, a principal função da boca em si que a minha área, a maioria das pessoas procuram pelo fator estético Sim. procura para poder sorrir Hum. Feliz da vida, né? sem, sem dentes, sem uma situação feia. Mas o, o fator de função da boca, que é o fator de triturar os alimentos. Então, no céu da boca nosso, é, tem uma glândula. Essa glândula, ela solta a saliva. Como hum. em outros lugares, mas uma delas, né? Então, a, a função da a função mastigatória, ela tem a, a parte de o bolo alimentar, ela tem que ser envolto por saliva e bem triturado. Tá? Então, quando a pessoa come tem principalmente falhas dentárias posteriores, ela diminui em muito. Que são os dentes responsáveis pela mastigação. pela trituração. Pela trituração. Pela okay. trituração, os molares e pré-molares são a função de trituração e os incisivos e caninos como está no nome incisivo é de incisão, incisão para cortar o alimento. Então os dentes da frente você corta o alimento e os posteriores você tritura o alimento, tá? Então quanto mais triturar e quanto mais saliva tiver envolto no alimento, mais derretido esse alimento vai para o estômago, diminuindo a função dele, diminuindo o trabalho dele. Então quando você tem uma perda dentária Grande, você diminui muito essa força mastigatória. E essa força mastigatória faz com que o estômago trabalhe dobrado, Oi, levando num futuro num problema estomacal. E eu ia perguntar exatamente isso: é, é, é a relação de ausência dos dentes que tem essa função de triturar e problemas estomacais estão diretamente relacionados? Vários problemas, sim, não são todos. Quais, por exemplo? Né? A parte da trituração do alimento. Principalmente, e da salivação, tá? Ah, quando você não joga um alimento no estômago e ele tem que trabalhar mais, o período dele de trabalho, a, a quilometragem dele vai rodar muito mais. Então, o aparecimento de uma úlcera, de uma gastrite, pode estar relacionado a isso sim. É que tem vários outros problemas, o estresse, o estresse também dá muito problema, né? Ah, então, e tem uma outra coisa. A falta dentária, principalmente posterior, você desequilibra a articulação aqui. Ó. Do lado do ouvido, você tem uma articulação que chama ATM. ATM é porque é a articulação entre o osso da cabeça e a mandíbula. Articulação temporomandibular. E aqui, você hoje, muito com o estresse está aumentando demais, você trava muito a boca. O famoso bruxismo. Sim. que é envolto por o apertamento e por ranger. E a pessoa que faz o apertamento, ela faz um, o quê? Uma, uma função excessiva da musculatura daqui. E a boca, em equilíbrio, ajuda a, a descansar a articulação. Quando você tem uma mordida errada, uma mordida com falhas, você sobrecarrega a articulação, levando isso a dores de cabeça... Dores musculares, não conseguir morder. Principalmente no meu consultório que chega muitas pessoas é, reclamando de dor de cabeça. Evandro, agora olhando para o futuro, é, você acredita que hoje o, o, o brasileiro ele está procurando mais é, se cuidar de forma, de forma homogênea? Está se preocupado mais em, em cuidar da própria saúde, por conta até inclusive da longevidade? Como é que você avalia essa questão? Sim... Ele não só está procurando se, é, melhorar a qualidade de vida dele, é, como também melhorar o, com a pandemia. Isso sim a pandemia mostrou muito para gente. Que a gente tem que começar a se divertir mais, ter mais momentos de lazer. Porque a, a pessoa com isso, ela vai ter uma qualidade de vida melhor quando você só trabalha, só busca certas coisas, a, a, o organismo ele libera outros hormônios, como uma adrenalina e o um hormônio para gente de prazer que é a serotonina você tem nos momentos de tranquilidade, de paz. E essa, quanto mais vo, a, a fórmula mais comum para você ter uma longevidade é não ficar estressado, alimentação saudável e exercício né? então as pessoas começaram a procurar muito mais isso uma alimentação mais correta fazer mais exercício e isso ajuda no mental Oi, Evandro, é, acho interessante isso que você está dizendo é, relaciona para mim a prática do exercício físico e a saúde bucal a prática do, do, do, do, do... do exercício, como é que ela pode contribuir para a saúde bucal? Não, a saúde bucal, ao contrário, a saúde bucal contribui para um melhor exercício. Ah, bacana. Tá? Devido a isso, por exemplo, devido à respiração correta, tá? a, a boca, hoje o lugar mais sujo do nosso corpo é a boca. Por quê? Está aberto em contato com tudo. Então assim, na boca a gente tem uma média de 200 e poucas bactérias. Tá? E essas bactérias, tem as bactérias que são boas e tem as bactérias que são ruins. Então, devido a, a pessoa, como eu disse lá, se a pessoa tem uma, uma respiração ruim, um respirador bucal, o nariz não funciona. Quando ele vai fazer um exercício, isso vai atrapalhar a vida dele. Vai atrapalhar o rendimento do exercício. Que bacana. É, a gente observa que assim, é, é, o, o corpo humano ele é um, uma composição absolutamente complexa. Né? Você altera um elemento que vai rebater em outro. Totalmente, totalmente. O, o corpo é um, uma máquina perfeita, né? É, Anderson, comentando, você comentou agora, eu lembrei de um caso. A boca, ela interfere na coluna vertebral. Essa altura aqui, ó, tá? Chama AFAI, altura facial anterior inferior, ela interfere na coluna da pessoa. Uma pessoa que tem dentadura, por exemplo, tem prótese total. Tá? perdeu os dentes e essa altura foi diminuindo vai tendo problema na coluna olha que loucura a pessoa procura um médico para coluna e não sabe que está relacionado à boca dela tá outra coisa também vários pacientes que eu já tratei pacientes que têm dores em outros lugares do corpo que está vindo por causa do bruxismo da boca que interessante. Tá? Eu tive um paciente que tinha uma dor na panturrilha aqui e ninguém tirava, porque ele era uma pessoa forte e o músculo que não aguentou foi o da panturrilha, porque a articulação aqui tá ligada aqui, ó, que tem um músculo que chama esterno mastoideu que vai para a costa e para frente. Esse músculo, todos os músculos, estão tá ligado um ao outro. E aí de tanto ele fazer pressão, como o bruxismo ele foi lesionando esses músculos. E o músculo que não aguentou foi o da batata da verna. Olha que interessante. Evandro, conversar com você assim é uma grande possibilidade de aprender muita coisa. Apenas que nós temos aqui o limite do tempo. E eu queria desde já, querido, te agradecer pela presença, por compartilhar esses conhecimentos riquíssimos. E gostaria, claro, que você fizesse agora aqui as suas considerações finais em relação a tudo isso que a gente conversou. Eu agradeço muito você ter me convidado, agradeço a todo mundo, a todos, todos vocês que estão assistindo. Valeu a, valeu a experiência. O ótimo, uma delícia. <risos> Bacana, né? E, a, eu acho que a, a mensagem principal que eu queria deixar sobre a ortodontia, é, procure um ortodontista para saber se tem algum problema ou não. Ou se vai ter, né? É, o, o vai ter... É um pouco mais complicado, né? não dá para a gente exatidão de que se vai acontecer, porque a ortodontia, o osso aquástico, a ortodontia, é, hábitos que a pessoa cria, Sim. ela pode ter problemas, né? mas a, a principal função é procurar uma, um, um profissional correto, um especialista, para você saber se tem algum problema ou não. Maravilha, maravilha. Evandro, mais uma vez, muitíssimo agradecido. Saúde, paz e Deus abençoe sempre, querido. Obrigado a todos vocês aqui. Fiquei muito contente em participar. E eu e nós aqui muito mais. Obrigado, viu? Obrigado a você. Maravilha. Você acabou de assistir aqui mais uma edição do programa Empresários em Destaque. Fique aí atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Um forte abraço para você e até mais.